Seis exercícios poderosos para você acabar com a pochete depois de 40 anos. Sua barriga está te incomodando. Está caindo para fora da calça, está ali para baixo do umbigo. Não some aquela parte de baixo. Vou te passar aqui seis exercícios poderosos na sequência para você dar o fim nessa barriga e vir ter 40 anos ou mais fazendo, tendo uma vida com sem barriga. É isso aí, sem barriga. Vem comigo, bora. Tornando o joelho. Acelerando. Aqui, ó. Tranquilão. Sem pressa. Vai acelerando. Vai acelerando. Depois daqui, bola chinelo sapo. Depois. Bola de sapo sem impacto. Aqui, ó. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Esse é o primeiro, vou mais tranquilo. Vai fazendo, só vou arrumar aqui meu cronômetro pra ver aqui. Vai fazendo, meus corretões. Vamos lá. Continua. Bora. Continua. Bora. Vai tá no chão, pranchinha. Retinho, não consegue fazer? Coloca o joelho no chão. Lembra do segredo aqui. Umbigo para dentro, umbigo contraído. Umbigo para dentro, abdômen contraído. Olha para a mão. Olha para a mão. Contrai. Eu não estou aguentando. Coloca o joelho no chão. É a primeira nossa lá. Umbigo para dentro, abdômen contraído. Isso é o mais importante. Postura retinha, escápula para baixo. Tempo, 30 segundos. Você levanta devagar. Primeiro você senta. Levanta a cabeça. Respira. Respirou? Pé. Levanta a cabeça. Respira e. Levanta. E aqui meu cronômetro foi errado. Tem 10 segundos de intervalo de exercício. Deve fazer 40 segundos do então, exercício. 40, 40, 40. E 40, 40, 40 e 40. É tudo 40 segundos, mudou, vai aumentar o treino, meus 40 se prepara aí. Foi de volta. Opa, alternando o joelho. Bora. Quem quiser fazer na primeira, eu fiz sem impacto. Se você não, não pode impacto, faz sem impacto. Se você pode impacto, faz, faz desse jeito aqui comigo. Vamos lá. O que vai ser, galera? 40 segundos. A é 40 segundos. Acabei de descobrir que é 40 segundos e não 30. Não tem nada mais, Bora. Vamos, acelerando. Uhum. Segura. Tempo. Pode chinelo sapo. Começa baixando um pouco, depois vai baixando bem. Mas vai na mãe, Sem pressa. Uhum. 40 segundinhos. vá. Uhum. Continua. Não, não aguenta, faz sem impacto. Faz mais devagar. Vai mantendo. Cinco segundos. Feia porra. Prancha. Deitou. Posição. Ombigo pra dentro, segurando 40 segundos. Não aguentou mais. Sentiu no mar? Não consigo nem falar aqui, meus corretões. Bora pro treino. Cinco segundos. Aproveita, sobe devagar, que precisa subir devagar. Aproveita que esse é o momento para tomar água. 40 segundinhos para tomar água lá. Vamos lá. Já é a última sequência dessa. Bora lá. Aproveita para respirar. Aproveita para respirar. Tamo no trem! Lá, quem pode tradicional, pode tradicional, quem pode sem impacto, faz sem impacto. Treinando o joelho. Acelerando lá em cima. Boa. Vamos lá. Perna queima, é normal. Não consigo. Faz baixinho, faz baixinho. Não aguento mais, faz baixinho. Faz sem impacto, lembra do sem impacto? Faz sem impacto. Mas continua. Pode ser que você Só falta 5 segundos. Pode, chinelo, sapo. Uf. Lembra tradicional? E sem impacto. Baixa um pouquinho. Zero, eu não consigo baixar. Só baixa, só aqui, ó. Só joga pro meio, tá bom? Vamos lá. Mais segundos. 3. Tempo. Precha. Tá até branco, não. Pico pra dentro. Me preocupa, deu para me contrair 30 segundos. Inspira. Inspira. Menos de 10 segundos, hein? Tempo! 30 segundos de intervalo. Vamos pro bloco 2. Bloco 2: calcanhar alternado. Corrida lateral. Abdominal Infra Tesourinha, fechado. 30 segundos. Vamos lá. Olá, meus 42, são mais de 15 anos. Mudando a vida de pessoas com 40 anos ou mais. Começar o primeiro exercício sem impacto aqui pra vocês verem. Foi! Só puxando aqui atrás. Só aqui atrás, ó. Esse é o sem impacto. Com impacto é só puxar aqui, ó. Só puxar aqui. Sem impacto. Só puxando, mais rápido possível. Mais rápido possível. Depois daqui a gente vai pra corrida lateral. Respirando. Respira. Pois daqui, corrida lateral. Corrida lateral. Aqui, ó. Do adicional. Ou sem impacto. Vamos! Bora! Dominar o um tesourinha, desceu, deitou. Perna, ombar no chão, abdômen para dentro contraído. Abre e fecha bem devagar, sem pressa. Quem não conseguir, coça a cabeça no chão. Quem conseguir, levanta a cabeça. Mão no ar aqui. Perna bem esticada, tá muito difícil, levanta mais a perna. Tá muito fácil. Vai abaixando sem tirar a lombar do chão. Esse é o segredo. Devagarzinho. Devagarzinho. Mais 10 segundos. 30. Depois. 40 segundos para levantar. Respira. Só mais dois altos. Vamos acelerar nesses dois altos. Bora acelerar comigo nesses últimos dois. Faz 30 segundos de intervalo. Bora acelerar. Ó, Curitiba é dureza. Já tá aqui, ó. Quantos graus Curitiba faz? Deixa eu ver aqui pra vocês. 9 graus. 9 graus. Estamos abaixo dos 10 graus aqui, ó Estamos abaixo dos 10 graus aqui. Oi, estou treinando o calcanhar, velocidade, 40 segundos, 30 segundos. Vamos lá, depois corrida lateral, acelerando, porque vai ser impacto, acelera também. Corrida lateral, acelerando, os últimos dois, vem comigo. Faz 9 graus no Curitiba, mas eu já estou com calor aqui. Eu vou tirar, que senão eu começo a espirrar. Vamos, um, Aliton. Bora. Bora lá. Bota a ponta dos pés para fora na hora que abaixa para encostar no chão. Coração vai acelerar, esse é o objetivo. Correr, que já cansou também, e é para cansar mesmo, 5 segundos, foi, abdominal e frisiometria, desceu, bombarde no chão, bico para dentro, 30 segundos, devagarzinho, Mais importante, o brinco para dentro do domo contraído. Mais importante, boa! Cinco segundos. 3, 2, tempo! 30, 40 segundos para levantar. Vamos para a última! Falta pouco. Tá aí, com a passar o óculos já aqui. Vamos lá. Última rodada. 30 segundos, quem vem? Só os fortes ficam essas horas. Só os quarentão aí, só os fortes ficam. Vamos lá. 15 segundos. Vamos. 10. 8. 5. Calcanhar alternado, tradicional, sem impacto. Foi. Já pro sol aqui, tá? Recebeu um pouquinho de sol. 30 segundos. Ó, ah, até tá andando. 5 segundos, menos 5. coisa lateral, até o melhor. Foi. Última. 30 segundos. Última. Dez segundos. Cinco. Tempo. Última. Uf. meu para dentro, me o abdômen contraído. Isso é mais difícil. Cinco segundos. Tempo! Excelente! Muito bom! Próxima tem mais!